Oi, pessoal. Nesses próximos vídeos, agora a gente vai falar de movimento circular. E movimento circular, como o próprio nome diz, né, é um movimento em que a trajetória da partícula é um círculo de raio R. É o caso particular em que a trajetória é um círculo. Então, tomo aqui a trajetória circular da minha partícula, eu tenho a minha partícula. esse círculo tem raio R e a minha partícula está aqui. Ela pode ter velocidade tanto nesse sentido, caso no qual ela vai se mover em sentido anti-horário, e velocidade nesse sentido, no caso no qual ela ela se move em sentido horário. Nota que a velocidade, por ser tangente à trajetória, é perpendicular ao raio da mesma. Tá? E aí agora a gente só tem né, dois tipos de aceleração, ou circular acelerado ou circular uniforme, tá? O movimento circular acelerado é aquele em que a, o vetor aceleração tem uma componente ao longo do vetor velocidade. O que que isso quer dizer? Né? A gente vai a gente vai entender direito o que, que isso quer dizer decompondo a aceleração ao longo do eixo do eixo radial e do eixo tangencial. Então está aqui minha partícula com uma certa velocidade v, né? E eu pego dois eixos aqui, um eixo tangencial que eu vou chamar de T e um eixo radial que eu vou chamar de R. E nota que T agora né, não quer dizer tempo, mas é tangencial. Tá? Minha partícula tem a velocidade ao longo do eixo tangencial e ela tem uma certa aceleração lá. Nesse caso, eu vou decompor o vetor A ao longo dos eixos radial e tangencial da né, que eu estou mostrando aqui na, na minha figura. A componente ao longo do eixo radial é essa, né, e a componente ao longo do eixo tangencial é essa daqui. Tá? Então, nota que, nesse caso, você tem uma partícula com velocidade nesse sentido e aceleração tangencial nesse sentido. Lembra lá das relações entre velocidade e aceleração. Esse essa aceleração aqui vai tender a fazer com que a, diminui, a velocidade diminua. Portanto, essa partícula vai desacelerar, ela vai se mover ao longo aqui cada vez mais lentamente. Okay? A outra, uma outra situação é onde eu tenho, por exemplo, a velocidade para cá e a minha aceleração é desse modo, por exemplo. Nesse caso, a decomposição da, da aceleração ao dos eixos eh, tangencial e radial é a seguinte. aceleração radial igual a antes, muito parecida com antes, mas agora a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade. Então o que, que isso vai acarretar? Isso vai acarretar um aumento da velocidade da partícula. Tá? Então a minha partícula vai andar cada vez mais rápido ao longo dessa trajetória circular. No movimento circular com aceleração, variam tanto o módulo quanto a direção e o sentido do vetor velocidade, ok? E no movimento circular uniforme? O, nesse movimento o vetor aceleração não tem componente ao longo do vetor velocidade e a gente vai ver já já porque. Né? O vetor V, nesse caso, tem módulo constante, mas a direção e sentido variam. A função da aceleração, da aceleração radial é só mudar a direção e o sentido do vetor V, não o módulo dele. Tá? Então, a aceleração, nesse caso, no caso de movimento circular uniforme, a aceleração desse, dessa minha partícula é a própria aceleração radial e não há componentes ao longo da ao longo da do eixo tangencial à trajetória, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer é que a minha partícula vai se mover com um vetor velocidade de módulo constante, tá? Mas variando direção e sentido. Na no próximo vídeo, a gente vai ver por que que esse, por que, que o vetor velocidade, vetor aceleração, perdão, nesse caso, né, vai ter componente só radial? E a gente vai ver quanto que vale esse vetor.